Fala galera, beleza? Pão aqui pra mais um vídeo pra vocês, meus amores. E hoje, hoje vai ser um vídeo aqui mesmo que eu vou tentar conversar, vo conversar com vocês, dar uma dica pra vocês, pra vocês não desistirem é, de ser jogador. Eu recebi uma mensagem, eu, eu fiz um post esses dias, né? Perguntando qual que é a maior dificuldade. Pra ter ideias, né? Pra poder ajudar vocês cada vez mais. E o cara me disse, me respondeu falando que como que faz pra não perder a vontade de jogar. Porque o cara tá jogando lá, ele falou que tava jogando bem, a menina afiada, pá, e parou de jogar. E isso acontece muito. Por que que isso acontece, galera? galera. Porque se você jogar sem objetivo, se você jogar só por jogar, é isso que vai acabar acontecendo. Mas como assim, Fia? bom, é... tem que jogar com o objetivo de ganhar, com... Não, não é simplesmente só você jogar uma Gamers Club e ter o objetivo de ganhar, entendeu? A primeira coisa que você precisa definir é onde você quer chegar. Você quer ser um jogador profissional, você quer em dois anos estar tá lá, jogando com os melhores do mundo, você tem 20 anos, você acha que já tá muito velho, você tem 30 anos, você acha que já tá muito velho... É, você tem que definir primeiro o que você quer, entendeu? Eu sempre falo pro... pra galera falo assim, pô, como é que é, cara? Eu tenho os 16 anos, acho que eu tô novo, eu tenho 20 anos, acho que dá. Eu sempre falo que dá. Não importa a idade que você tem, dá. Depende do quanto você quer, depende do que, o esforço que você vai fazer. É difícil, Felpão. É difícil. É difícil pra caralho. Não é à toa que poucos chegam. Mas é difícil como ser jogador de futebol. É difícil como você ser médico renomado. É difícil. É, uma, é profissões que... Que exigem uma certa quantidade de tempo e de dedicação muito acima do normal, entendeu? Não é só você ter o dom, não é só você não. Ah, não preciso treinar, eu sou bom pra caramba, mata aqui nos Pugs e tal. Isso é assim, tipo, galera, não quer dizer. Nada. Como eu já falei na minha história de vida. Como eu comecei jogando. Eu simplesmente comecei jogando. Eu era ruim pra caramba. Apaixonei pelo modo de jogo que eu jogava no Counter-Strike Source. Que era no game. Só que eu jogava muito por diversão, sabe? Eu jogava me divertindo. Eu ia lá. Meu objetivo era simplesmente ganhar a quantidade maior de mapas dentro do game. Que no final do mês quem tivesse mais mapa ganhava. Ganhava DM dentro do servidor. Pra poder quicar, banir essas coisas. E meu objetivo era esse, entendeu? E eu ficava jogando. Tipo, cara. Era, era coisa de criança, né? Eu jogava muito, muito, muito, muito tempo. isso eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. beleza aí eu jogava eu jogava zumbi também, o um modo de zumbi mode no Call of Duty Search, não sei quem tá aí que lembra, era muito divertido, jogava tricks também no Call of Duty jogava surf, jogava todos os modes, jogava com meus amigos, eu tinha dois, três amigos e a gente sempre jogava, e era legal, cara. era divertido, e pela quantidade de horas que eu joguei essas coisas, isso foi me ajudando bastante, indiretamente, e isso provavelmente deve ajudar você também. Agora, vamos supor, fala, já sei como funciona o cooperativo, eu quero entrar, quero jogar, quero fazer, primeira coisa que eu falo, cara, primeira coisa que você precisa ou fazer amigos pra poder criar um time, jogar os campeonatos pequenos, porque dá oportunidade pra todo mundo, todo mundo, todo campeonato leva outro campeonato, que leva outro campeonato, por exemplo, esse, campe esse campeonato aqui, a Tribute Major, que foi um campeonato de Open Qualifier, foi aberto, dava pra você ter jogado. Ah, mas é, pô, é, é só time top, é difícil, mas não importa, entendeu? Se você tem um time, se você confia no seu time, você tem que tentar, você tem que se inscrever, nunca se sabe se você pode vai e tirar o um mapa, sei lá, da Sharks, da Cade, você já começa, opa, entendeu? Já você começa a ser melhor visto, então é uma parada que você tem que jogar, você você tem que pegar o, ou você... Ah, pô, não tenho amigos, não sei como eu entrar. Tenta adentrar no time. Você jogando Gamers Club, você jogando Faceit, você vai ser visto pelos pelas outras pessoas. Umas vão chamar você de cheater, outras vão falar, pô, você joga bem mesmo. E aí que talvez você vai ser chamado pra um time da pessoa. Então, esses são os dois caminhos simples pra você conseguir o um time. Não tem muito o que fazer. E pra você conseguir o um time mais fácil, você tem que jogar bem. Pra você jogar bem, o que, que você precisa jogar bem? Você precisa de dedicação, velho. Você precisa estudar, você precisa entender, você precisa ver os vídeos. Não só os meus vídeos que ajudam ajuda mais vídeo, um monte de pessoas. É, buscar mais conhecimento dentro do Counter-Strike, porque muito do Counter-Strike é a cabeça. Jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, Mou, não matar ninguém, jogar de novo, não matar ninguém, jogar de novo, matar um, jogar de novo, vir jogando, jogando, treinar a mira do DM, se dedicar pra isso. Ah, pô, eu trabalho, não tenho como... O tempo que você tiver pra poder fazer isso, você faça, entendeu? Duas horas do dia, três horas do dia, não importa, faça. Faça com aquele tempo, aquele tempo que você tem precioso, faça ele com carinho, se dedique o máximo que você puder. Com comigo foi quando o Counter-Strike foi lançado Eu totalmente me dediquei a esse jogo Counter-Strike foi lançado no beta Eu peguei a chavezinha no beta E comecei a jogar E foi ali que eu comecei a me dedicar cara. Me dava vida, jogava tudo que podia Ficava jogando DM Eu queria entender a mecânica do jogo E foi, foi, foi, foi Até eu ter a chance de fazer um time, galera Eu não lembro se eu fiz o time Ou se eu entrei no time Mas eu entrei no time e, cara Ali eu comecei a me destacar totalmente, entendeu? Eu montava eu montava os times Aí um saía Ia lá, chamava outro Não parava Marcava a hora pra treinar Era um negócio totalmente Que não era profissional ainda Então era muito difícil Hoje é mais fácil Então a gente treinava Ia, sei lá, jogava Aí tinha um campeonato A gente se inscrevia O que acontecia? Por exemplo Eu ia jogar um jogo Contra a Progame TD Que era o time top da época Cara, nosso time Provavelmente ia perder Mas tipo, mano Não importa Eu quero dar o meu melhor Uma dica que eu sempre dou Pra todo mundo Que quer subir mais rápido Quer tá lá no topo mais rápido Não é com o seu primeiro time Com o seu segundo time Que você vai jogar lá em cima Tipo, sei lá Você vai jogar com contra os melhores da Europa. Não, eu, eu acredito que é demanda tempo. Você vai entrar no time, aí você vai entrar em outro, você vai entrar em outro, e até você estabilizar, entendeu? E o que eu sempre procuro dar de dica, sempre tente ser o melhor do seu time. Pô, isso é o meu pensamento egoísta, cara. Você tem que pensar como time, você tem que jogar como time. Mas por que, que você não pode ter os dois? Entendeu? Por que, que você não pode querer sempre ser o melhor, querer ter um BVP, querer orgulhar a sua família e também ajudar seu time? Você consegue ter isso. Você não precisa ser individualista pra ter essa vontade. E é isso que eu sempre tive. Eu sempre quis ser o melhor do meu time. Consequentemente, eu sendo jogando bem, tendo matando bastante, eu vou ajudar meu time, vou ajudar. E, e tipo assim, tem hora pra você ser o melhor, tem hora, tipo, tem hora pra você ruxar, tem hora pra você não fazer isso, tem hora que que você precisa ser o melhor marcando uma posição, tem hora que você precisa ser o melhor chamando a responsabilidade agressivando, tem hora que você precisa ser o melhor simplesmente fazendo uma flash, e essas coisas vão acontecer dentro do jogo e você vai ter que ser o melhor fazendo tudo isso, e você tem que querer, por exemplo, quando o time ganha o campeonato e você joga mão, você é sempre a fala é sempre a mesma, cara, eu tô feliz pelo campeonato, não importa se eu joguei mal, isso é o correto, só que você por dentro tem que se cobrar, entendeu, tipo, pô, joguei mal, não tô não tô feliz com o meu desempenho, eu tô feliz pelo título mas não tô feliz com o meu desempenho, isso não é errado você vai atrás de melhorar seu desempenho, entendeu quando você joga mal, você tem que se cobrar você tem que ficar bravo porque você tá jogando mal, você tem que buscar, entendeu, porque você jogou mal, e assim por diante, entendeu, aí você vai evoluindo como player, como pessoa, pensamento em time pensamento individual tem que estar junto, coligado pra você nunca sair, fugir, entendeu porque às vezes o cara é totalmente jogador pelo time e não consegue agregar, agregar mais dentro de um jogo, entendeu, eu tenho o pensamento que a gente tem uma chance aqui de, quando a gente consegue essa chance de de ser jogador, a gente tem que dar o nosso melhor. E a gente tem que fazer a diferença. O que quer é fazer a diferença? Levar o nome do Brasil lá em cima, ganhar título. E pra fazer isso, você tem que fazer o diferente, entendeu? Não, quer... não tem que querer ser só mais um. E às vezes a função dificulta um pouco, mas. Ah, pô, eu jogo B da... todos os mapas. Eu... eu sou solo todos os mapas. Você tem que ser o melhor solo que tem, cara. E, e é isso que eu passo dica pra todo mundo, beleza? Então, se você quer realmente ser um jogador profissional, você tem que pegar o seu tempo, jogar duas, três horinhas ali de DM. Se você tiver só isso, ou de PUG. Você vai sair e vai falar assim, porra, mas tá jogando aqui, mas não precisa. Tem... Perspectiva nenhuma de jogo Não sei se eu devo continuar Deve continuar Mas se você tem o objetivo De ser pro player Você tem que ir atrás Não adianta só ficar jogando Todo dia DM, pug, DM, pug DM, pug Se você ficar parado Não vai cair do céu a chance Você tem que ir atrás Você tem que adicionar as pessoas Você tem que conversar Procurar saber Ir jogando, ir jogando, ir jogando Porque você vai ver Que lá na frente Aquelas três horinhas Que você Só você sabia Que você jogava Que você se dedicava Vão fazer a diferença Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like aí Espero ter ajudado Tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu